Eu sou o Frei Cláudio André Lotterman, em nome da Fraternidade Provincial te parabenizamos, Frei Blasio Kummer, pelo teu aniversário. Nós queremos agradecer a Deus pelo dom da tua vida, por estar na nossa Fraternidade Provincial, e que tu possas ser muito feliz e ter ainda vários anos de vida servindo a Deus e servindo aos irmãos.